Hey, <laughs> hey, Seja bem-vindo a mais um vídeo de hoje, gente tô aqui com os códigos do Clube Pink Brasil Que lançaram essa semana e a outra semana anterior Que eu não pude gravar vídeo Porque o bagulho tá louco, hein, gente Vamos aqui no nosso baú Eu copiei e colei lá do Twitter Eu vejo os códigos de tudo no Twitter, tá, gente? Mil de moedas, muito bom Uma frozinha, um chapéu de frozinha. Adorei! Vou rodar a bolsinha Tá é no meu look agora Gente, que é o que eu falei, misericórdia? E o próximo código tá aqui bem no Twitter, gente que é isso. Que Tá tendo uma festa pirata de estica, gente Teve enquete sobre os times Teve encontro, teve vídeo novo Do Clube Ping Brasil, teve Essa uma história ilustrada Do Pinguim Amarelo, também teve Eu não vou dizer tudo aqui, que é muita coisa Que teve, teve coisa nova no Cofim Teve evento, e teve mais um Código novo, de especial De primavera, em comemoração ao nosso Encontro temático de primavera, que teve Qual é o código, gente? Jardim 22 Ah, não vi, tava na minha cara Jardim, eu escrevi tudo errado, tem esse Jardim 22, gente, tá saindo muita coisa de mulher, viu? Eu não, não tô gostando não. Vamos entrar aqui no servidor que tá tendo uma festa pirata que estica. O velho Rock Hope tá aqui na ilha com sua festa com um navio migrator. Depois de um ano eu encontrei esse pin que era uma flor. Eu sabia que era um flor, gente? Eu sou esperto, muito inteligente na moral. E uma touca de fro De fro é a cabeça e o vestido é pra banha. Então é isso que tá acontecendo na festa pirata agora. E o um novo pin é uma âncora está no iceberg. Tá bem aqui. A âncora é bonita, né, gente? que anda até até o pin pra pegar agora, hein? A âncora dourada, tá muito bonita essa âncora, hein? E já tô aqui, já pra mostrar pra vocês E tá cheio de caralho de bagulho Então é isso, a gente, falou